Nós estamos aqui! Nós estamos aqui! Em solidariedade! Em solidariedade! A luta! A luta! De hoje está sendo travada! De hoje está sendo travada! No estado de São Paulo! No estado de São Paulo! Contra essa política criminosa! Contra essa política criminosa! Do governador Geraldo Alves! Do governador Geraldo Alves! Mas estamos aqui também! Mas estamos aqui também! Construindo aliança, construindo aliança! Dos povos indígenas em luta! Dos povos indígenas em luta! Com os estudantes do Estado de São Paulo e do Brasil! Nós estamos fazendo um ato nacional hoje! Nós estamos fazendo um ato nacional hoje! Paramos 14 estados do Brasil! Paramos. Contra a maldita PEC 215. Contra a maldita PEC 215. Contra o maldito Eduardo Cunha. Contra o maldito Eduardo Cunha. E contra essa política e cultura denocidas. E contra, contra essa política, política e cultura genocida. É Nós estamos. Nós estamos convocando então. Convocando então a todas e todos a todas e todos para se juntar nessa luta para se juntar nessa luta essa luta, essa luta, do, essa luta do, campo da cidade, do campo da cidade dos povos indígenas dos, povos indígenas, dos, trabalhadores, dos trabalhadores das mulheres, as mulheres dos lgbt's dos lgbt's e de todos aqueles que sofrem opressão e é de todos nós. É de todos nós.